Tendências para o ano de 2023 para o signo de gêmeos. Gêmeos, nesse ano de 2022, foi um ano difícil, porque é como se você tivesse que deixar muitos costumes para trás, saindo do que era tradicional e embarcando no novo. Você precisou desconstruir muita coisa, inclusive a resolver o que está dentro de você. Antes de olhar para fora, parece que você perdeu a moral no sentido de lapidar o que você já achava que estava lapidado, virando aí muitas chaves durante esse ano. E por mais que seja maravilhoso isso, no fundo, não é fácil. Também Houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu que nessa lapidação, o conhecimento adquirido é muito valioso. Tudo que você foi descobrindo durante esse ano, verdades, mentiras, crenças limitantes, perdão, Deixar coisas para trás e renovar outras e uma vontade grande de continuar, de não olhar para trás e seguir em frente. Foi como um leque que se abriu para você, colocando os pontos nos i's e te trazendo uma compreensão muito boa, mesmo que você tenha saído dos trilhos. Em alguns momentos, você mais acertou do que errou, e também mais aceitou do que negou. Aqui mostra você levando para 2023 como uma pendência para continuar sendo trabalhado o controle emocional, porque esse mergulho de emoções é profundo. E você entrou no mar, mas ainda tem lugares profundos para ir ou continuar indo. Porque agora você tem os dois lados da moeda. Quando você toma consciência real dos fatos e quando tudo está ali exposto para você de modo completo, e você tem que procurar meios de lidar com tudo isso, e ainda é lidando através de você, de dentro para fora. Mantendo o emocional controlado, mesmo sentindo mil coisas e trazendo à tona o seu alto grau de sabedoria. E chorar, pedir colo, dar e receber amor. Não te faz menos, te faz grande porque você sentiu, você vivenciou essa profundidade de emoções acumuladas. Você sofreu um baque atrás do outro, uma mudança atrás da outra, um sobe e desce constante, um ir e voltar, e você aguentou firme. É como se todas as emoções da vida tivessem sido expostas nesses últimos tempos e você trabalhou isso muito bem dentro de você e transpareceu esse poder para fora. Mas a limpeza continua. Você aprendeu muito nesse ano de 2022. Porque as coisas aconteceram muito rápido, tudo ao mesmo tempo, e agora você está seguindo o fluxo, aceitando mudanças naturais, fazendo outras mudanças necessárias, se movimentando bastante, progredindo de verdade mesmo, alinhando passado, presente e futuro, e trabalhando. Tudo ao mesmo tempo e parece que está tudo uma bagunça. Mas você aprendeu ou sente que desse caos vem as melhoras efetivas? Porque o pior já aconteceu, agora é a limpeza acontecendo para que haja espaço para o melhor acontecer. E isso tem diferença perceptível de você cair no poço ou de você sair do poço e estar se limpando. Tem uma diferença, ambas não é fácil, mas uma é mais favorável do que a outra. Porque na limpeza, você sabe que o próximo passo é vir coisas boas. Hum, agora, nesse ano de 2023, você pode usar mais dessa perseverança de lutar para ser cada dia melhor. Claro, sem competição. Vencendo seus limites. Quebrando as suas barreiras. Até porque você já vem nessa pegada de se superar, de vencer, de limpar sombras, de quebrar obstáculos. Porque Gêmeos não passou por cima dos obstáculos. Gêmeos quebrou o mal pela raiz. Quando olhou o que estava acontecendo de frente, buscando uma saída efetiva e não algo superficial, e continuar assim, vendo o que passou como um empurrão para dar saltos gigantes à frente. E ninguém para mais você, porque agora você tem experiência, conhecimento, força de viver e está conectado com a vida para valer. E a tendência para o ano de 2023 é recomeços, reconciliação e verdades. É gêmeos recomeçando muitos projetos novos ou dando continuidade ao que já começou. Se reconciliando com pessoas, seja trazendo elas para a sua vida. Ou perdoando e deixando ir, soltando a pessoa. São mudanças ainda em construção. E isso envolve uma cobrança aqui, um julgamento ali. Mas Gêmeos já estará iniciando a melhor versão de si mesmo. Porque anos passados foi tudo ladeira abaixo, porque anos passados foi tudo ladeira abaixo, os últimos dois anos de muito conhecimento e limpeza e de se reerguer, e 2023 promete resultados bons, você vendo que realmente valeu a pena, que deu certo,